E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte Voltamos novamente para o Playstation 3 Eu fiz um vídeo aí, você pode buscar aí no canal, é, dando a minha opinião a respeito né Da Rockstar, decidir aí fechar os servidores, mas hoje Vou entrar aqui novamente, depois de um tempinho aí Foi lançado um DLC no GTA Online para... Playstation 4, PC e Xbox One E acho que no final do ano sai a versão do GTA V para a nova geração Que é Playstation 5 e Xbox Series X O negócio é o seguinte, vai, lançou um DLC Eu vou entrar aqui para ver como é que tá Será que a galera desanimou do jogo? Será que o povo que joga GTA no Playstation 3 já falou, já que vai fechar, quer saber? Nem vou ficar mais jogando, vou ficar aqui é... É... perdendo meu tempo ou vou jogar outro jogo? Vou entrar aqui pra ver se tem uns guris aqui é... online, beleza? Então, bora lá, eu tô aqui no... na campanha. Aí uma, uma coisa que é muito boa, mano, é possível é... jogar... O Playstation 3 com o controle do Playstation 5 Eu sempre achei esse controle do Playstation 3 Uma M né? Uma M E não é porque Ah, tá falando isso porque tem Joga no Playstation 5, etc Não, eu sempre achei o controle do Playstation 5 Do Playstation 3 muito ruim Eu já tive Xbox 360 E o controle do Xbox 360 É um milhão de vezes melhor Do que o controle do Playstation 3 E esse controlinho aqui, ó Bate no do Xbox, que é muito bom. Bom, vamos entrar aqui. Startando. É... GTA Online. Jogar o GTA Online. E eu vou entrar aqui numa sessão... É... Uma sessão livre, beleza? Então quando eu entrar aqui na sessão eu volto. Oh, agora vai, hein? eu tô escutando explosões. Provavelmente deve ter... hackers. <risos> Ai, ai, ai. E a minha webcam tá meio estranha, mano. Vamos lá. Mano, eu queria encontrar hacker, velho. Da outra vez que eu entrei tinha hacker, o, o programa de captura assim a gente parou de, de gravar, velho. Acho que os caras estão. <risos> Acho que eles estão com medo. Aí, estamos no GTA Online, estamos aqui, depois de, da primeira tentativa frustrada, né? Ó, eu tô virado assim porque eu não tô usando monitor. Tô usando a TV que tá ali na frente. Beleza? Porque pra gravar no Playstation 3 é um, mas é um saco, mano. O jogo parece que tá meio lagadinho. Deixa eu ver quantas pessoas jogando. Lotado, moleque. Que é engraçado que tá sempre lotado, velho. Olha isso, mano. Lotadaço, velho. 15 pessoas, acho que é o máximo, né? Na sessão de... de de pessoas e tá lotado mano vamos lá para a cidade lá para ver se tem hack mano apesar que quando tem hack os cara puxa você né normalmente momento os cara e puxa cara é um jogo que não tenho que ter fechado galera é, cara na minha opinião por um cara para fechar um servidor ainda mais uma rockstar é vou estar tá, tá entrando no mesmo assunto do, do, do outro vídeo mas, como eu disse no outro lá, pra quem não assistiu, na minha opinião, pra fechar um servidor, cara, tem que estar tá vazio, velho. Tem que estar. Tá... Não tem gente jogando. E tem empresas que, mesmo vazio, ela não fechou. Por exemplo, é Assassin's Creed o Assassin's Creed Brotherhood, que é um jogo antigo, bem antigo que tem um sistema de online que, na minha opinião, eu acho muito chato. É muito chato mesmo pra ficar ali jogando e tal, pra manter jogadores. E acho que foi o ano passado, eu juntei com uma galera, né, pra gente fazer o, os troféus lá, né, pra platinar ele no Playstation 3. Tipo assim, tinha que juntar com a galera pra fazer, porque senão não ia, não ia ter como e Mas por outro lado, o servidor estava aberto De vez em quando, se não fechasse, poderia entrar um ou um, outro cara E atrapalhar o esquema lá do boost, né, que a gente fazia Então tinha que fechar o servidor com pessoas, né? Acho que foram oito, se eu não me engano, quando a gente fez Mas, tipo assim, se caísse um, caísse outro é, Sempre tinha um ou outro ali Por exemplo, o Assassin's Creed 3 Esse eu não fiz boost, eu entrei lá pra fazer Não precisava, né, era simples os troféus Mas tinha lá é, partidas com que às vezes tinha gente, às vezes não. Mas é, Fire Cry 4, no PlayStation 4. Eu entrei pra fazer o troféu dos online. É, isso que troféu online é complicado, mano. Troféu online é triste, por isso. Teve outros jogos que eu perdi a platina por conta. Tá meio lagado do, do troféu fechar. Do servidor fechar. Mas o Firecry, Cry, dependendo do horário, não tinha ninguém jogando, velho. Em lugar nenhum, lugar nenhum. Não tinha gente jogando. É, não sei como é que é os servidores do PlayStation 3. Assim, eu acho que isso aqui deve, deve é o que é um servidor só ou tem no Brasil, na América do no Norte. Não sei como é que funciona o esquema. Mas Sinceramente eu não sei, velho, se é rosteado aqui no Brasil, se é rosteado lá fora. Mas tá aí, mano. Tem muita gente jogando. Os caras se matando ali. Olha lá, ó. Tem um 990. Não sei como é que é os servidores do GTA. E como tá a, a, a gringaiada jogando. Porque os caras, pô, tem condição de. né, o. Playstation 5. É bem barato lá fora, né, mano? É 500 dólares, né, velho? Pra quem ganha 2 mil dólares por mês, um salário mínimo. É bem barato. Então, qualquer pessoa consegue comprar um PlayStation 5 lá fora, né? Já no Brasil é diferente, né? Paulada que a gente paga, né, mano? Cadê? Onde está os caras aqui? O start. Quero o quero um mapa. Aí tem muita gente jogando, cara. Eu fico sempre impressionado. Às vezes a pessoa acha que não, não, não tem gente jogando, quem não, não tá muito ligado e tal. Ah, não tem muita gente jogando. E eu sei que tem muita gente que, que, que pega o Playstation 3 só apenas pra jogar GTA, velho. Eu sei que tem pessoas assim. Assim como tem muita gente que só pega console pra jogar futebol, que é um desperdício. Até porque futebol, meu amigo. Cada ano tem um e a cada ano só muda ali uma capacidade gráfica ali do, do que eu os jogadores e pra mim é a mesma coisa, velho, mesma coisa, os caras todo ano tem um mas GTA, pô, por mais que eu não tenha mais atualização pra antiga geração, para você ter o Playstation 3 pô, tem as rachas ali, né, eu acho que ainda deve, eu não sei, comenta aí quem você, você que joga se ainda tem o modo o criador, se tem pessoas criando eventos e tal Corridas, tínhamos corridas muito legais Que começou aqui Mas como vocês podem ver Tem gente jogando, mano, o jogo Tem gente jogando O jogo, ó, saiu um Paulo da Ninja ah lá, os caras estão jogando Enfim, eu vou mudar de servidor Vou mudar de servidor aqui, como eu sempre faço É... Pra ver se tem outros porque assim, eu não, não tenho como entrar aqui e fazer um gameplay, tá ligado? Aqui, encontrar uma nova sessão. Vou ficar fazendo gameplay aqui porque eu tô sozinha é só pra ver mesmo. Tirar as dúvidas, comentar a respeito. E é isso. Vamos entrar em outro servidor aqui pra ver como é que tá. Vamos lá, entrando em outro aqui. Olha lá, agora já tem 10. Agora deixa eu ver se são os mesmos. Não parece ser os mesmos naquela outra sessão. Não sei, sinceramente não sei. E tem uns caras level 1. Um, é level 1 um ali, mano? Level 1. Um, Os caras que, que pegaram o game agora, velho. Vai jogar até o final do ano, irmão. Eu não sei se vai ter a transferência de conta, né? Pro... Pro Playstation 4 já era, né? Acabou isso aí. Até porque era uma mina de ganhar dinheiro aí dos hackers. Criava a conta aqui. Upava ela. Vendia a conta. E mandava pro, pros, pros caras transferirem pro... Pro Playstation 4, né? Mas é isso. Tá escuro, né, mano? O jogo. A imagem tá bem escura. É que é bem difícil em sala pública, assim. O pessoal... Às vezes o cara, os caras chamam, você entra e fica ali esperando. Passa o tempo. Passa, passa. Você acha que se não for um grupinho fechado, é complicado você achar um serviço aqui pra fazer. Mas eu já tentei em outros vídeos gravar. Querer gravar uma corrida. Querer gravar um aquelas corridinhas, né, especial Não essas da Rockstar, normal, né Mas eu gostaria que vocês comentassem aí Se ainda Existe lá o bagulho de construir corrida Criar corrida, essas coisas E tal, não sei, mano Há muito tempo, eu ficava lá, eu Entrava no social clube lá Ficava pegando as corridas tudo, mano, pra me fazer Nossa Mas é isso, ó Deixa eu olhar aqui no celular É... aqui Pra quem aí nunca jogou na antiga geração aí, tu joga na nova. Esses são as últimas atualizações aí do jogo, Você abre o menu lá no, no, no... Na nova geração, lá você vê muita coisa, né. Mas é que essa aqui é... Essa é a geração pass passada, a antiga é a do Playstation 4 e a nova é a do Playstation 5, né. Mas tá aí, galera. Não tem muito mais coisa, não. Nossa, como eu gostava dessa motinha, mano... Me amarro nessa motinha aqui, velho. Acho que o último foi o Golpes e Atualização do Dinheiro Sujo, né? Que foi a última aí. E isso aqui. Ó, oh, os Rangers. Kung Fu Raymon. Tipo, uns Rangers aí meio. Eu nunca tinha visto isso, velho. Mas tá aí, galera. Passando aqui, ó. 10, 5, 15. Eu queria que um hacker me puxasse aqui, mano Zoasse aqui na sessão como daquela vez eu Acabou dando ruim Que acho que ia ser legal, velho Ficar brincando com o hacker aí Mas tá aí, galera Mais um vídeo aí Entrando no, no GTA no Playstation 3 Eu acho que eu vou fazer mais um ali quando tiver próximo É... de fechar os servidores Né? E é isso aí <risos> Fazer o okay, que, meu amigo? Mas quando sair pra nova geração Eu vou fazer vídeos aí que provavelmente vai ter Coisas novas, a gente vai analisar, né? Vou tentar. Não, não sei se, vão, se o upgrade vai ser grátis. Ou Você vai ter que pagar um dinheiro, mas eu vou tentar. e vou fazer vídeos aí. Opa, a lá, mata-mata em equipe. Parkour de moto, vamos lá, vamos entrar. Vai ser a última coisa que eu vou fazer aqui, hein? Cadê? É, é o de baixo? Esse aqui, vamos lá, vamos entrar no serviço aqui, vamos ver como é que vai ser. Olha os caras aí, ó, os deles. <risos> olha lá, Entrei no serviço. Não sei, galera. Comenta aí se tá ruim ou tá difícil. Tá aí. Entrei no serviço que o cara chamou lá e o jogo Mickey Come, sei lá o que aconteceu aqui. Vai, tá saindo a galera aqui, mano. Caiu ali, saiu um monte de gente. Mas é isso aí galera, quem joga ainda no Xbox 360 aí no Playstation 3 Comenta aí pra mim saber o seu feedback, deixa o like também é, Me segue lá no Instagram se você não me segue e é nóis, tamo junto E uma dica aí ó, você tem um Playstation 3, não vai comprar um Playstation 5 Mas sei lá, quer investir num controle bom pra jogar no Playstation 3 Dá pra você jogar com o controle do Playstation 5, é 400 mangos. Mas enfim Bom Tô indo, até a próxima, fui!